Você é Oi você do Yapoque? Oi você do Chuí? Oi você é de Belém Pará? Oi você é do Acre? Oi você é de qualquer lugar do Brasil e do mundo que tá acessando esse vídeo que está no YouTube. Muito obrigado pela receptividade que vocês têm dado ao nosso canal. Hoje nós vamos falar o okay, que? Dessa novela que está sendo a sensação do momento, verdade, secretas. A novela que é das ondas da Globo. O que, que a gente já aprendeu? O que, que vai ter nessa reta final? Porque, meu Deus do céu, já pensou? Ela atrai a mãe dela a novela inteira. Ela dá pro Cabocinho, ela dá pro outro, ela faz diabo a quatro quanto que ela quer nessa novela, ela dá, vai ficar com o Alá. Olha, filha da puta Não vai ficar com o caboclo da tua mãe Já tá deixando ela triste, não quer ficar com o caboclo dela Vossi Carrasco, me chama pra próxima novela Porque a gente vai ter um duplo de humor Me jota com a Tata Werneck, e vai fazer uma confusão aí Talvez não dê tanto certo, mas a gente Tenta um, uma coisinha, né De sal, Vossi Carrasco Oi? Vossi Carrasco tá querendo aí dizer alguma coisa Pra gente, a gente não tá conseguindo assimilar Mas será que é justo, a coitada sofre a novela inteira A filha mete chifre Com o marido dela, meu Deus do céu Olha essa gravidade, e ainda vai morrer, coitada. Já não basta ela ter lá morrido com a Cora. O fosse, vosso carrasco, fazia o seguinte. Pegava a mágica voltava ela com ela viva e dizia não sei o que. Fez uma coisa e fazia a vingança. Aí, o que que acontecia? Deixava ela se casar e no último capítulo vinha com o mágico cristiano. Cora 2, o retorno. Porque aí já dá pra juntar o que? Dá pra fazer um ciribolo aí desse negócio, desse povo, né? De futricação. Essa coisa ridícula que ela vem fazendo com a mãe dela. Pra poder o que? Se vingar. A mãe dela ainda vai morrer, coitada. A bichinha leva o chifre. A bichinha era pobre. E ela sofre A Fia é prostituta Que depois fez o book rosa Que descobriu como ela quer ser puta Hoje em dia ela quer ser a Lolita Ela quer ser a presença de Anitta Hoje ela quer ser o que? O doce da novela Ela quer o que? Roubar a cena da novela Se bem que ela é a protagonista, né? Idiota. Então ela vai roubar a cena da novela Mas isso não justifica A meta chifre na própria mãe Com o caboclo lá Que ela escolheu Coitada Você sinta aquela cena E ela chega e diz Você, uma pobre coitada Não sei o que Gente, que idiota Deu vontade de dar um, um soco na cara dele Falando que a mulher é pobre tem bem que ela tem cara de pobre mesmo mas isso não quer dizer nada também, porque, né a bichinha lá toda iludida que ele, ah, ele ia amar ele, não sei o que então o cu tá errada, sua louca tu não tá percebendo, gente, todo mundo percebe menos a dioga da mulher menos a Cora, o rádio tá distraindo Cora, para com isso, deixa de ser doida garoto. vai procurar um outro macho meu Deus do céu, tá difícil tua vida, garoto. tá difícil, tá difícil mas eu não acho justo ela morrer No último capítulo, eu tô achando que isso é treta Do Valcy Carrasco, eu acho que quem vai Morrer é realmente é a mãe dela, e Não sei, porque tão falando por aí Vai terminar com um triângulo amoroso Entre eles três, até porque um triângulo É de três, três triângulo Amoroso, então já disse que é... Eu mas eu não sei se isso é verdade Eu não sei se é só especulação, eu não sei Se é o G-Show aí querendo, né, fazer Doce, né, querendo enganar a gente Pra poder, poder acreditar nessa barbaridade Mas eu não sei, eu não, mas eu não acho que é a Angel devia terminar com o Alex, não O Raj devia terminar, morto, sei lá Pegou uma infecção no Pinto Que morreu junto com a Angel Que esse era um final digno pra eles também O que, que vocês acham? Hein? Ah, ah, ah, ah. Gente, vocês não sabem o que acontece Como é que ela acha a gravata Lá no quarto dela Fica aquela coisa louca De que, ai não sei o que é vai ficar se arrastando até o último capítulo, pelo que eu tô vendo. Mas, gente, não é normal como que uma pessoa é tão tonta desse jeito. Tão tonta, gente. Tão tonta! Não dá, tá, gente tem um senso de vida, um senso de, de alguma coisa. Porque tá difícil, gente. Tá. Ser tonta assim, né? Tem até. E agora, vamos ver o que a gente aprendeu com essa linda novela que está no ar nas 11 da novela da, das 11 da novela da Globo, né? Nós aprendemos com o Cadete, que eu não sei o nome. Qual é o nome dele? É? Cadete? O viadinho. Não sei o nome dele não, acho isso Opa, querido, muito bem você ajudar assim o nosso feed, nossa pessoa que tá ajudando. Mas você aprendeu muitas coisas nessa novela, como andar de salto alto. Deu como trair sua mãe com o seu pai, que eu acho estranho, mas o seu padastro, padrasto, padrasto, padrasto, padrasto, padrasto, como é gente, padrasto, padrasto, padrasto, é. enfim, deu pra ele. E aprendeu como usar droga também, que você fica bem alucinado e cheira pó, cheira pó, cheira e você aprendeu que o mundo da moda não só é aquele glamour, mas também tem um book rosa no final. É essa ligar E com essa de dinheiro fácil que você pode ter sim uma vida fácil. É só você fazer um book house. Vai ali na sua avenida mais próxima da sua casa. Mete seu corpo, mostra sua bunda, faz o que? Mostre seu peito, sabe? Talvez se não der certo. Se não deu? Então vai pra Criapolândia. É outro ponto. Graças a essa fera aqui. Mas a fera realmente não parece aquela menina que saiu do BRO do Brasil e era aquela doce, fazia dozônio no -boy. mostrou o peito, mostrou o pepeca. Mas isso não importa, porque hoje ela está arrasando dignamente como uma verdadeira atriz. E quem não se comoveu com essa história vai ter que ver o final feliz. Que estão dizendo que ela vai se converter, vai lançar um livro. E eu já vi essa história em algum lugar talvez ela não. É universal. Será? E outra coisa que a gente aprendeu de verdade Apesar de todas essas brincadeiras É que não se droga, vocês viram O que acontece com aquela pessoa Com o estado terminal que ela vai chegando Fica uma coisa... Ai, eu não consegui matar. É ver como que ficou Realmente uma situação bem parecida Do que é real, ela viu a situação E você consegue ver a transformação dela Do começo da novela até agora Que ficou uma coisa totalmente desprezível Que eu acho que ninguém quer isso pra sua vida Então se você quer, continuar usando droga Que legal, mas eu digo que não, porque eu não gosto e não uso, de vez em quando, quem sabe, talvez, <risos> mentira. Eu não uso drogas então, por favor, não use drogas também, se você usar, a vida é sua, eu mais. não use drogas, isso vai te prejudicar, vai te levar a algum lugar que não é tão bom assim. Se você viu esse vídeo, se você se identificou com alguma coisa, então, deixe seu comentário embaixo como é que você acha que vai terminar os desfechos de cada personagem. Ah, deixe seu comentário, o que, que você achou do vídeo, o que, que você achou dessa pessoa falando pra vocês Esse foi o nosso primeiro vídeo dessa forma no nosso canal E espero que a gente venha ter outros Depois vai vir novas sketches, depois vai vir novas paródias Depois vai vir muito mais coisas pra vocês aí de casa, tudo bem? Já que vocês comentaram no nosso vídeo, vocês agora vão fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, e Vocês agora vão fazer o quê? Dá um like no nosso vídeo, mostrar para o seu amigo nas redes sociais e também me seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook, é só botar igual é o BN, a que vocês vão me achar Snapchat também. Quero mandar um abraço super especial para os meus amigos Ricardo Caetano e Carol Oliveira. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima com o seu canal Piração! Tô, tô, tchô.